E aí, que deu mal? Beleza legal, da hora? Como é que tá todo mundo? Se cuidando aí com esse tal de corona Estamos de confinamento, hein? Ó, tô inventando um troço aqui Fazia tempo que eu tava querendo fazer esse negócio já, mas agora deu coragem É isso aí, vamos lá, mostrar pra vocês como é que desmonta o bicho, hein? Beleza? Nunca fiz, hein? Então se alguém aí que mexe com isso Tiver alguma dica aí pra passar pro pessoal Deixa aí no comentário aí pro pessoal ir aprendendo Vai que alguém queira fazer também, né? Tamo junto Acompanha aí, é nóis, tchau Então aqui okay, pessoal, ó Achei uma posiçãozinha mais legal Lembra da ferramentinha que eu falei? Ó, ela vai aqui, ó Prende aqui Prende aqui E aí a gente põe o parafusinho aqui, ó do... Onde prende o comando, certo? Como que eu fiz essa ferramenta? Cortei duas chapinhas aqui, ó. Catei um tubinho. Tubinho, ferro velho mesmo. E... As duas chapinhas só deu um o tubinho com uma arruelinha dentro aqui, ó. Com um negócio pra correr dentro, ó. Pera aí, deixa eu mostrar bem legalzinho pra vocês entenderem. Ó. Tá vendo aqui, ó. Tem tipo de um... Olha lá, ó. Ele vai correr dentro, ó Isso aqui ele tem que correr, ó Aí coloquei aqui Aí aqui, ó Por exemplo, eu vou arrancar essa válvula aqui, ó Eu corro ele aqui, ó E aí coloco o soquetezinho em cima O soquete tem que fazer esse corte, ó Tá vendo? Cortei ele no meio, ó Ó, tá vendo? Tá vendo? Pô, não vou achar outro pedaço aqui agora pra mostrar Ó, era um soquete, acho que era uma chave Não sei se era 17, o que que era? 16 Ó, era um soquetezinho normal Eu cortei ele no meio, por quê? Porque na hora que você baixar a válvula aqui, ó Você tem que empurrar a travinha ali, ó Você empurra a travinha já era Aí ela solta Então é isso eu tirei uma já, esse cabeçote ele tem mola especial, tá, ó São as molinhas forjadas da Ancona Que é pra não flutuar a válvula Em alto giro, como o carro é turbo Fechou? Então vamos lá, vou mostrar pra vocês como é que desmonta Ó Vou desmontar essa aqui, ó o que, que, que, que acontece? Ó. Deixa eu mostrar pra vocês nessa daqui, ó. Se eu aperto aqui, ó. Ó. A válvula desce junto. Puta merda vou ter que mudar a posição da câmera pra vocês entenderem, mano. ó. espera Pera aí, segura aí. Então, tem que colocar um calço aqui debaixo da mola, ó. Coloca uma roelinha Debaixo da válvula que você vai tirar. Por exemplo, eu vou tirar essa aqui. Coloca uma porquinha ali, ó, pra calçar ela, certo? Prendi, segura aí, ó, vamos ver se nessa posição vai dar pra ver, ó, foi a melhor que eu achei, ó, tá vendo a válvula aqui, ó? Essa aqui, ó. Essa é a válvula, ó. Ela tem uma travinha nela aqui, ó. Então, a função dessa ferramenta é o que ó? Você empurra a mola pra baixo, ó. Ó. Empurra a mola. Tá vendo que a pontinha fica lá pra cima, Aí você vem aqui com a chavinha de fenda, ó. E empurra a travinha, ó. Saiu a travinha, ó. Deixa eu mostrar. Cadê, meu Deus? Olha lá a travinha. Tá vendo? Ó? Vai duas dessa Uma de cada lado Uma sai facinho só que a outra é difícil mesmo, viu? Porque é que... Ela fica lá atrás. Oi. Entendeu? Deixa eu pegar uma aqui que eu já desmontei só pra vocês entenderem. Ó. Aqui é a cabeça da válvula, ó. A travinha vem e encaixa aqui nela, ó. ó. Entendeu? Anjou? Encaixou uma de cada lado, ó. Olha como é que fica. Então é isso Aí você volta aqui a chave Arranca o pratinho Arranca a mola Já era Ó Aí você vem solta aqui, ó Válvula sai Ó Entendeu? Aqui dentro, ó Quando o cabeçotão tá fumando Que o pessoal fala que tem que trocar vedador, ó É essa borrachinha aqui, ó Tá vendo, ó Tem uma borrachinha aqui dentro, ó Então é isso Fechou? Vou desmontar inteiro Aqui depois Só como é facinho, rapidinho. Aí.. Agora eu vou tirar todos esses parafusaiados aqui, ó. Quer ver? Ó, esses parafusinhos aqui, ó. Tudinho vou tirar. Depois a intenção é limpar tudo esses suporteados, velho. Que nessa coisa aqui, não sei por que serve, ó. Vou tirar. Vou tirar. Vou limpar esses emblemas. Eu tô querendo até arrancar isso aqui, ó. Porque eu tô querendo fazer a passagem de água aqui por trás. Vou fazer um negócio muito legal. Você vai ver só. Cromadão. Será que vai ficar bom? Deixa aí no comentário. O que, que você acha? Acho que vai ficar top. Segura aí, hein? É isso aí, pessoal. A primeira parte, então. Finalizada, certo? Ó. Desmontei tudinho, ó. Arranquei todos os parafusos. Daqui de cima, ó. Tudinho. ó aqui vai aquele para segurar coisa lá tal agora eu vou dar uma vou dar uma bela de uma lavada nele com limpa baú e cavapizinha, tal deixar bem limpinho para começar a tirar o suporte cortar todos os suporte fora tal e e aí começar a lixar para dar um belo de um trabalho mas Faz parte, ó, oh, pareceu um rato ali Minha cachorrinha Então, faz parte do, do, do processo, né? Dá trabalho, que nem eu falo pra todo mundo Não é fácil não, dá trabalho Mas vale a pena, vale muito a pena Imagina se você fosse pagar pra alguém fazer isso Eu garanto que ninguém queria fazer, mano Porque dá muito trabalho Perde muito tempo Então por isso que pouquíssimas pessoas vão ter Certo? É nóis Vou mudar de lugar agora honrado vou lá lavar fechou é nós quero agradecer muito aí o carinho de vocês vocês que seguem a gente nos segue lá no instagram pidugarage Instagram da minha esposa é Ju Divas, que a gente lá, que a gente também posta bastante dica, bastante coisa, tudo que a gente tá fazendo dia a dia aqui. Fechou? Então, dando sequência aí ao vídeo do... Do... Cabeçote? Puta, que pariu. Eu só arrumo pra cabeça, né? Podia estar tá deitadinho, sossegadinho, assistindo o um filme. Não vai, não consigo. O pessoal lançou lá no Instagram, lá esses dias tá atrás aí, o ô... É culpa do Bidu, meu Deus do céu. Ó, lançaram essa hashtag aí, foi muito legal, foi muito da hora. Mas então é isso, vamos lá, dá sequência. Não sei se vai dar certo não, hein, bicho, acho que eu arrumei pra cabeça, mas vamos lá. Vou achar uma posição da hora aqui pra mostrar pra vocês agora, fechou? É nóis. Então é isso, ó, pra quem não assistiu o outro vídeo aí, comecei a fazer esse cabeçotão aqui. Eu tô arrancando um monte de suporte, um monte de coisinha que não usa. Vai deixar, vai ser o cabeçote wire duck, é o título do vídeo. Então é isso. Quem não assistiu o começo, vai lá no outro vídeo aí que vai ter o, o, o começo da. Como eu comecei, desmontei, arranquei válvula, arranquei tudo, fiz a ferramentinha para arrancar. Então agora eu vou limpar todos esses coisinha aqui, ó, com essa lima rotativa. É bom, hein, bicho? Meio carinha essa daqui, ó. Essa daqui é daquelas Power lá, ó. Focaliza aí, cuzão. Deixa eu limpar a câmera. Focalizou? Não. Dizem que naquela micro retífica lá é top pra caramba, mas eu não tenho. Vai nessa coisa aqui mesmo. Deixa eu ver se eu dou uma limpadinha na câmera aqui pra melhorar. aí eu vou usar essa aqui ó. conforme eu for fazendo eu vou ó. vou usar esse vou usar esse vou usar a pedrinha conforme eu for fazendo vocês vão vendo aí fechou? Vamos lá ver o que a gente consegue fazer aqui. É nóis. Thank you. E aí, pessoal? Deu pra ter mais ou menos uma ideia aí? Do trabalho que dá? Eu vou finalizar esse vídeo aqui. No próximo eu já vou... É... Já vou mostrar aí a sequência das outras lixas e tal. Porque senão fica muito chato também, né? Fechou? Então é nóis. Fica com Deus aí. Que Deus abençoe todos vocês. Se cuidem, hein? Cuidado com seus pais, com seus avós. Com todo mundo mais de idade aí. Fechou? É nóis. Fiquem com Deus. Um abraço. Tchau.